Olá, joias! Olá, cês Sejam muito bem-vindos! E é sempre com muito prazer que nós recebemos vocês. E ficamos imensamente felizes em podermos estar juntos. Gratidão! De por um processo de transformação. Essa transformação é uma transformação de dentro para fora. Né? E Todos nós nos tornamos mais brilhantes. Aquelas pessoas que nos veem energeticamente percebem a nossa luz interna. Então, eu não sei se vocês já ouviram de alguém dizer o quanto vocês estão lindas maravilhosas, o quanto vocês estão plenas e felizes. Então, abram-se para receber dessas percepções que as outras pessoas trazem para vocês. Antigamente, eu ficava apanhada, né? me sentia desconfortável -se quando alguém me fazia uma anogia, dizia que eu estava mais bonita, ou que eu estava mais exuberante, ou que eu estava mais plena. E a gente vai crescendo, vai percebendo Crescendo que eu falo, não é tamanho físico, não, tá? É espiritual. E a gente vai percebendo o quanto nós nos bloqueamos para receber. Para receber aquilo que a gente pode receber. Então, as pessoas fazem um elogio e a gente acha muitas vezes que a gente não merece. é uma frase típica nossa. É assim... Ai, como você está linda. Aí o outro diz assim, ah, são seus olhos. <risos> claro, o olho do outro enxergou que você está resplandecendo. Então, assim, vamos aprender a agradecer aquilo que chega e aceitar como a verdade. A gente, às vezes, acredita que o outro está fazendo aquilo ou falando aquilo para nos bajular ou para sei lá, com segundas intenções, não, o outro falou o que quis. E assim, mesmo que seja com segundas intenções, vamos aceitar e nos empoderar. Nesse nosso processo de ascensão, isso mesmo, aprendi a receber elogios muito bem. Ah, antes da gente começar, gente, curte aí a live, tá? E... Já compartilha com alguém. Chama algum amigo para vir assistir Divulga o canal. Divulga o programa. Para que a gente possa ter sempre mais pessoas acessando esses espaços grandiosos de si mesmos. Cada vez as pessoas tendo mais consciência de quem são. Esse programa, ele foi feito, ele foi trazido pela espiritualidade, pelos seres das estrelas. Para todos nós, para todos que estão querendo expandir, todos que estão escolhendo, fazem parte desse grande processo que é a transição planetária. A terra já foi e a gente está indo, a gente está escolhendo e a gente está tá indo. Sim, mas eu estava falando mesmo do, do, do, de nós nos querermos bem, de nós nos empoderarmos, de nós tomarmos posse de quem somos. Nós todos somos luz. Marise está chegando. Nós todos somos luz. Nós todos somos amor. Nós todos vivemos a experiência de fazer a escolha de quem somos. Aê, chegou. Bem-vinda, Marise! <risos> Desculpa, senhora. ei pessoal, tudo bem? Ai, correria de ser mãe aqui de ser mulher. Essa terceira dimensão prazer estar aqui com vocês. Obrigada pela oportunidade, Beth, como sempre, não, amor. Amada, sabe o que nós estamos conversando? Sobre receber elogios. Como a gente precisa se abrir para receber o quanto nós temos uma parte nossa bloqueada em receber aquilo que é sincero, aquilo que vem do outro. E a gente acha sempre que a gente não merece receber aquilo. Então, a gente precisa se empoderar de que nós somos isso. E se alguém diz que a gente está bonito, a gente está bonito mesmo, porque a gente é bonito, porque Com a gente certeza. é bonito. É a Marisa beleza. também é muito linda e radiante, de muito amor. Olha, está toda arrumada aí, nos direitos de está toda arrumada. Você está me ouvindo bem, a conexão? Porque para mim está falhando um pouco, qualquer coisa eu mudo de lugar também. A sua conexão não está 100%, não. É, eu acho que eu é. vou ter que mudar de lugar. Vou mudar agora. Vamos muito. conversando aqui. Com... Você resolve os problemas técnicos. Espera aí, vamos lá. Técnicas, Eu vou mudar. Um aqui controle, né? é. Então a gente vai. Ajudando Eu vou trocar a de. Que... Isso. As diferenças, as dificuldades, os desafios vão aparecendo. E está tudo certo. Ai. A gente está aqui para ah. fazer a dá... esse papel que é o que a gente escolheu de aqui nessa realidade. A Exato. Existe... Né? até vou, vou achar um canto aqui. <risos> vou improvisar, tá... porque é... É. Vou improvisar aqui. Eu vou achar alguma coisa para apoiar aqui. Pronto, Mas, então, a... aí. A sua voz está ótima, viu? Tá bom? Tá dando tá. para ouvir direitinho? Ai, tá bom. Tá, vou o áudio tá bom. fazer áudio aqui. Tá. Opa, peraí. aí que eu vou só ajustar a câmera aqui. <risos> De férias é fogo. Pronto, agora estou devidamente instalada. Ah, <risos> que a internet aqui está melhor né? para todo mundo. Para tá gente também, para eu te ouvir. Está linda, legal. Beth. Receba, receba esse elogio. Saber, saber. Gostoso. <risos> Coisa linda. Você está bem? Eu estou ótima. Maravilhosa. Ah, eu já que linda. Pele. Aqui. Que... Ah, eu coisa dentejo, fofa. Dentejo, eu dentejo, é? dentejo, olha, Manda as informações aí, que eu estou. Tô... Mande. <risos> Mande para parece... a gente. Mande. Isso. <risos> que gostoso, então, que delícia. É então, enquanto nós precisamos reconhecer. O nosso próprio empoderamento, porque nós somos luz, porque nós somos amor. Em essência, para fora. Hoje, uma pessoa me acaba falando assim comigo e ela disse assim: Ah, eu recebi agora um, uma notícia que a minha filha foi levada para o hospital. Eu, eu fui para lá e então, estão guardando notícias. E eu disse a ela: Cobra esse de luz. Cobra sua filha, cobre todos que estão cuidando dela. E aí, depois ela disse assim: Gratidão, que você me lembrou quem eu sou. Uhum. Mas quando a gente se esquece, quando acontece, a gente está aqui. Deus, isso também acontece com a gente. Acontece algum contratempo. A gente se esquece que a gente é luz e a gente entra na terceira dimensão. Sim, e aí por alguns momentos a gente se perde aqui até vir e dizer assim, cara, você é a luz. <risos> envia, você é a luz. Amor, envia amor. Que lindo. Tá doente, não é não, Laise? Quando alguém está doente, a primeira coisa que a gente pensa é que a pessoa está doente. Uhum. E aí a gente fica com o pensamento fixo, enviando para aquela pessoa mais vibração e energia de doença. Ah, é porque pode ser uma doença séria. Até com a gente mesmo, né? Aí a gente começa a pensar em milhões de coisas, de milhões de alternativas, vai para a internet pesquisar os sintomas, e aí acha as piores doenças possíveis, e a gente começa a vibrar naquilo. E nesse momento, a gente precisa vibrar na nossa luz. Uhum. E vibrar no que a gente escolhe vivenciar a gente não quer doença a gente quer a não. saúde então a gente tem que lembrar é saúde a gente tem que se ver numa situação saudável isso não é isso, isso. a pessoa que está é internada está doente fez uma cirurgia visualiza aquela pessoa saindo do hospital plena feliz radiante isso Coisas que a gente inventa, que a gente cria, não, essa é realidade. E essa é a nova realidade que a gente está conhecendo e que a gente uhum. precisa colocar em prática O doutor João E. ele tem um, um relato de vida própria, não sei se vocês sabem, mas ele sofreu um acidente seríssimo, você sabe essa história, não sabe, Marisa? Ele sofreu um acidente seríssimo uhum. e foi condenado pelos médicos e que ele não iria mais andar. Né? que a coluna dele não tinha mais jeito. Aí, é o que ele fez? Ele estava lá deitado, né? Tinha voltado do coma. Eu não lembro se ele já tinha voltado do coma, se ele estava com coma e ele começou a voltar do processo. Mas, enfim, ele, ele resolveu atuar dele de forma a reestruturar tudo aquilo que tinha sido danificado. E, com isso, ele colocou um prazo, que ele ia sair no Natal andando do hospital. E ele saiu andando contra Então, é uma prova viva que a gente pode fazer com o nosso corpo. Tem uma outra neurocientista que ela teve um derrame, deixa eu ver um derrame e ela acompanhou, ela é estudiante do cérebro, né? ela acompanhou tudo o que estava acontecendo com ela, até ela se dar conta do que estava acontecendo depois ela relata no livro dela, como foi que ela recuperou o cérebro dela, que estava é totalmente danificado. Então, gente, uhum. nós somos poderosos. Nós somos luz e amor. Acho que esse é o tema de hoje, porque eu não parei de falar disso desde a porta aqui. É assim, você já está intuindo, e hoje vai ser muito no, no fluxo das intuições, né? É tudo isso, Beth, é, começa a vir a, a clareza do peso das palavras, né, hoje mesmo, eu tô, eu tô com a Keurin aqui em casa, coisa linda, né, a Keurin Canedo. Canedo. e ela voz. tem, né, muito, muito linda, muito querida, e ela tem uma concentração energética que traz muita clareza, né, do, do, dos padrões, que a gente, sem falar nada, ela não fala nada, então ela traz muito essa clareza energética na atmosfera, e aí eu percebia o quanto ainda tem registros que às vezes a gente até acha que vai falar uma palavra simples ou outra, né? E digo nem ou tão, ou palavrão, ou palavras negativas, mas coisas que você acha que não tem tanto peso. E, e eu vi com tanta clareza o peso, às vezes, de uma palavra, e, nossa, essa palavra. É, por mais que venha, ela tem um certo peso, por que, que, eu, eu, por que eu estou usando, por que, que eu não posso usar outra coisa, e na, era muito instantâneo, sem condenações, e olha que interessante, aí aquilo vai formulando, formulando para sair desse, é, desse abismo, né, desse sistema como você lindamente colocou, quando um parente está internado, aí a família já fulano está, ah! e todo mundo começa a chorar, ah! E eu lembro bem de uma história dessa que aconteceu com a minha família. Na época, minha tia e a avó era viva e todo mundo né, fadando ela à morte. Eu sei que o caso era sério. E a danada foi lá e viveu. Né? Foi falecer só ano passado. E aí eu até brinquei com o grupo. Eu falei: olha, é, da próxima vez, ao invés de vocês chorarem antes de tudo acontecer. É, eu acho importante a gente se reunir, fazer uma oração, né, mandar carinho, levar uma banda de rock para o hospital, deixar, essa, deixar essa, essa alma feliz. Porque que deu, deu literalmente no saco esse drama todo que vocês fazem, antes mesmo da coisa toda acontecer. E aí eles ficaram muito reflexivos. Eles mandaram as mensagens, nossa, Mar... é verdade porque é cansativo, né, a gente precisa tomar é, essa atitude é, e vai fazer com que você siga para caminhos completamente diferentes, gente, não vai adiantar, se você escolhe essa luz, você vai inventar onde essa luz está sendo cuidada para ser mantida, e aí, você vai sustentar esse negócio, vamos? Vamos que a gente está formando a família, então que... Que lindo o jeito que você já introduziu, Beth, porque é disso que se trata. Nós somos as rajadinhas acordando aqui. Né? Aí vai acordando, acordando, acordando, acordando. Aí a gente vai se unindo ao grupo, mas nós inteiros precisamos fazer isso. Né? Nessa simbiose iluminada que está acontecendo aqui, com muita força. Né? E aí eu te pergunto, Beth. A gente acha que tudo isso é muito simples? Será que é muito fácil isso, tudo é isso? Isso é simples e complexo <risos> ao mesmo tempo. Né? Eu, pergunto a gente tem falado das palavras, eu, eu sou muito atenta a palavras há muito tempo. Porque, como eu enxergo tudo como sendo energia, né? as palavras são energias. Elas emitem uma frequência energética, elas têm uma vibração, ela é som. É. O som ele é curativo, mas ele também adoece, dependendo da frequência que ele está emitindo. Então, existem palavras que eu tive no meu vocabulário há muito tempo. Primeiro, na minha casa, não se xingava. palavrões né? mais baixo escalão que, que traziam consigo uma energia pesada. Né? Eu já conversava com pessoas que e não se falava na minha casa. E uma vez eu dei uma porra, de vez em quando eu digo assim, uma coisa numa colocação que né, não é um, um xingamento. Não sei nem se aqui no YouTube pode ser porra, mas tudo bem. já falei. Isso, né? Mas, assim, por exemplo, palavras como difícil. Né? Ai, ah, mas isso é muito difícil. A gente, quando a gente coloca que aquilo é muito difícil, a gente está dizendo que a gente não vai fazer porque hum. a gente não vai superar, é difícil. Eu quero fazer muito um esforço para vencer aquilo. E a gente né, desiste de fazer o esforço. Então, a gente hum. usa a palavra é um desafio. Como isso é desafiador? Por quê? Porque a gente sempre quer ganhar o prêmio. Né? A gente sempre quer vencer os desafios. Os desafios nos impulsionam. Né? Nos fazem querer mais, nos fazem querer alcançar nos fazem querer vencer, a gente ainda está aqui na competição da terceira dimensão. Então, Sim. a gente se desafia a superar muito. Outra palavra que eu não uso é tentar. Né? Eu não tento nada. Eu faço. Ou eu faço ou eu não faço. Mas eu Exato. não vou tentativa. Tá? Porque quando eu digo assim, eu vou tentar. Eu já me dei todas as justificativas internas que eu não consegui. Eu internamente já me justifiquei. Porque eu já disse para ele é. que eu posso não conseguir. Não é só uma tentativa. Ah, eu vou tentar até conseguir. Quando você tentar até conseguir, você não vai conseguir. Você precisa fazer o um movimento, você precisa ter a ação, mas sobretudo você precisa acreditar que você... Porque a gente não existe nada neste mundo que a gente se proponha que a gente não faça. Não existe não. tudo que a gente se propõe, a gente consegue. Porque quem consegue, quem coloca os empecilhos somos nós. Nós é que temos a nós é que acreditamos que as coisas não são fáceis, que a gente não merece e que a gente não é capaz eu fiz um, um projeto de chamado é um Abrir os portais da.. Não, abrindo os portais emocionais. E nós fizemos o levantamento das crenças das pessoas né, com relação à prosperidade e abundância. E muitas pessoas traziam uma, uma, uma crença de não serem suficientes. Uhum. Tem tudo a ver aqui com o que a gente está tratando, né? Então, o quanto nós não bem. nos achamos suficientes e por isso nós não damos os passos né, ao não reconhecermos que é isso que está simplesmente nos. Exatamente. Conta aí para as palavras que você já despertou. Ah, veio tanta coisa assim... É, da, da insuficiência, e de repente vem esses seres lindos, que na verdade são consciências que são nossas também, falando, olha, vocês são tudo, vocês são capazes, vocês são, in... sim, tudo, inclusive todo esse resultado né, da somatória que vocês andam fazendo ainda aí né, no planeta Terra. Então, se vocês são a somatória elétrica, quântica, de tudo que vocês estão agindo, logo vocês realmente são tudo. E aí, se a gente pega esse simples fato e começa a colocar no nosso dia a dia, é, a gente observa uma, uma, uma capacidade sem fim. Né? Capacidade sem fim. Por exemplo, tem pessoas hoje aqui, como alguns caras lá de trás, que materializam coisas com a mão. Né? sai um espectro ali e materializa. Né? Mesmo. Só que essas pessoas querem sigilo. É... Aí você fala, cara, como o próprio Jesus já falou, né? que a gente pode fazer mil vezes melhor, muito mais do que ele. Assim, essa é a nossa capacidade. E aí vai em contra é, essas crenças pequenas, então até, chega até a ser um pouco bobo infantil, né? Ai, não dá. Ah, queria que o outro falasse tal coisa para ver se eu acredito um pouco mais, né? <risos> Essas coisinhas, você fala cara, quando é que eu, eu vou dar essa virada? No meu caso, eu fui exercitando, ah, e vou ser honesta, aqui, como humana, 100% sozinha. Não estou querendo me colocar como vítima, não, mas vamos ser sinceros, o, o planeta hoje aqui, a gente tem um percentual muito grande A gente está falando de 80, 90% Das pessoas que escolhem Viver em igualidade, em julgamento Em crítica em, em te amordaçar De uma certa maneira Até aquelas pessoas que você fala Nossa, que coração bom, essa pessoa é tão boa Só que ela está ela tão enraizada Naquele registro Que você fala, cara, e aí, né? O <risos> que, que eu faço? E aí vai ser você Que escolhe Lembrar que você é Luz. Se manter totalmente nesse lugar. Né, na Luz. E bancar essa Luz. E por muitas vezes a sua frequência... Vai tirar tudo que você tem hoje na sua vida. Aí você fala... Ai, tudo! E você vai ver que não era nada. <risos> para recomeçar. Para ir para outros lugares. E quando eu digo tudo... Eu estou primeiro falando de estruturas internas, tá? Estruturas internas que são as crenças que vocês acreditavam. E a mente. Vamos ficar excessivamente preocupado, nervoso, com medo. Será que vai dar? Como é possível? Se tudo que eu foi energia é real e palpável, como será que vai dar? Ai, tudo é uma luta. Ah, é uma luta que você já está falando... Então, é, não tem muito o que fazer, né, minha gente? Ai, não, mas me ajuda. Eu falo assim, escolha que não seja uma luta. Ai, mas tem coisas que são difíceis de passar. Né? Você está desmoronando tudo aquilo que você acreditou que você era. Incapaz, inválido, pecador, indecente, né? promíscuo, ou qualquer coisa um desses nomes que a gente não, nem gosta de falar. Mas tive que começar a dar o um exemplo para depois falar, cara, até pode ser que aqui, em outras encarnações, eu tenha traçado esse viés. Mas e hoje? O que e quem eu escolho? O que eu sou e quem escolho estar? É. E é esse lugar que a gente tem que se colocar. E fazer tudo o que você pode para manter esse lugar, por mais que a terceira dimensão ainda temos várias distorções diga o contrário não vai mais ressoar e você não vai tentar mais sustentar nada fora disso, mas tem os abismos que caem e aí vai virando as chaves, né Beth? vai virando, tem quem tem, vai dando os conectas, aí você fala: uau, tá conectando. Tá? E aí, claro que depois de um tempo começa a se tornar mais leve, sim, mas nós estávamos acostumados a estruturas do tem de ser. E, e, e aí é uma parte que pega para todo mundo como lidar com isso? Ah, agora que eu ajustei aquilo, como que eu vou lidar na sociedade? A gente tem dois pontos muito fortes: do indivíduo com ele mesmo e depois do indivíduo para com o mundo. A gente precisa montar uma comunidade urgente, Beth. Assim de morar, mesmo todo <risos> urgente, mana. Eu já disse que agora. eu vou fazer aqui. Então, demorou, é, é, será bem-vinda, porque está essa separação, é eu assim, eu acho que eles, pode falar, eles precisam falar. que os trabalhadores da luz estejam dispersos e não hum. todos concentrados, é. para que cada um é possa distribuir mais luz, naquele espaço que está, porque se nós somos frequência, o tempo inteiro estamos emitindo. Então, se nós é nos concentramos, é no né, a frequência fica mais alta naquele espaço, mas os outros espaços ficam, digamos assim, desprovidos né, hum. de, dessa, dessa movimentação energética. Mas continue aí. Não, tava é, agora tá. você falou tudo, eles estão pedindo muito para ter essa, essa dispersão, né, em, em vários pontos, é, que são muito importantes, precisa em determinadas cidades, isso é de suma importância, isso precisa realmente acontecer. É, e eles pedem muito mais coragem para nós, trabalhadores, porque, de novo, está me vindo aqui na intuição que ainda... Não, não, eles não estão dizendo todos... mas alguns ainda... fica aquela coisa... será que eu enlouqueci? É, ai, tenho dúvidas... será que é isso mesmo? É, e, e é curioso porque não é mais o momento de se fazer isso. É, nós não temos mais esse tempo... É, de perder tempo achando que enlouqueceu. O, o tempo precioso que nós temos é de eu vou lá e vou fazer porque eu já fiquei tempo demais rodando para trazer a coerência para o meu racional ah é isso eu vou mesmo não gente é, vamos pular essa fase é tá na hora da gente pegar e, e sabe bater mesmo na mesa vamos eu já sei da verdade eu sei que eu sou luz eu vim para fazer eu preciso começar é, e não esses detalhes... ai ah, como é que faz... isso não existe... vai lá e faz... porque até hoje a gente não fez tanto para estar onde a gente está... Né, na situação onde a gente está... Né? então aí você agora vai fazer a mudança de direcionamento... e isso começa com toda a reformulação dentro... Né? isso é a ascensão do teu eu... você vai quebrando os paradigmas, as caixinhas... Você vai passar por certos desafios? Vai. E coisas que você nem imaginava que você precisava fazer. Bem fora da curva que pouquíssimas pessoas hoje é, te apoiaria falando. Você tá certa. Gente, sério, metade dos meus amigos, eles me acham. Ah, Mas não tá bem. Eles falam que eu não tô bem. <risos> porque eu não bebo né? não bebo não tomo Sim. vinho não como churrasco é... eu prefiro assistir a Beth é... eu prefiro meditar eu prefiro comer fruta eu prefiro falar de amor é... eu, eu não gosto de insultar ninguém nem de brincadeira é... eu sou séria, mas eu sou divertida eu gosto de aproveitar trabalhando, limpando, cuidando com cada palavra... Né? não criando energia de indisposição com ninguém... isso já passou. Então quando eu vejo um contexto ainda nesse emaranhado... Vocês, eu fico ali assistindo... Tava estava falando para que ela também... a gente fica... só assistindo... né? e aí... Ah, e aí você vê os julgamentos passando... ainda, mas não... tudo certo... E a pessoa fala... Ah, por que, que elas são tão quietas? Ah, por que, que elas não falam? Ah, por que, que só come isso? Ah, por que, que não enche a cara com a gente? Ah, e aí a gente só fica olhando... como se fosse um filme... O que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo? Né? É, é muito incrível... esse lugar que você vai... É, se colocando fora dos, dos estímulos do jogo, do jogo do teatro, é, da, da vida. Né? E aí você vai deslocando, deslocando, deslocando, e eles pedem um pouquinho mais de coragem para todos nós, é, para ultrapassar essas barreiras, de não acreditar em si, acabou de ler tal coisa, falando que você é tudo que é maravilhoso, e aí você... Ai, mas, ah... Ah que há... Ah, está na hora da gente se empoderar... tender dessa força amorosa que vem do coração... gente, isso é ascensionar... e de novo, vai dar um redoliço na sua vida... Ah, talvez o teu eu... aí os seus eus... eles tenham mais medo da grande virada que vai dar do que qualquer outra coisa... Mas uma coisa, eu posso te garantir, e a própria Beth também, e toda essa hierarquia gostosa que tá aqui, que até o olhinho começa a fechar. Só vai, porque depois fica incrível. Fica incrível. Mas lembre-se, mudanças arrasadoras vão acontecer na tua vida, porque precisa. Nenhuma mudança interna forte, contundente nessa ascensão tão maravilhosa, é, ela vai deixar a sua vida do jeito que ela está. <risos> né, Beth? Com certeza absoluta. Ah, gente, os primeiros momentos eles podem ser desafiadores, mas o que a gente ganha por trás e nos reconhecermos e vivermos os novos padrões não tem preço. É como a Marisa disse, a gente fica aqui de observador. E chega no é. ponto que a gente é um observador sem julgamento. A gente primeiro assume o observador, no julgador julgador, né, que a gente vai nesse isso. espaço, a gente critica quem está bebendo, quem está comendo, quem está isso, quem está aquilo. Quem está tendo essa postura ou aquela. Depois a gente vai com um espaço de observador que a gente não julga. A gente olha para o outro, é. o outro, e depende o outro lado no papel dele, fazendo o que ele acha que está bom. E está tudo bem. Porque a gente sai dessa de querer que o outro viva uma verdade que é nossa. Exato. Você não descobriu como sendo nossa. O outro está uhum. vivendo uma outra verdade. E está tudo certo. Não tem medo. Está tudo bem. Eu quero só voltar é, um pouquinho para as palavras, porque tem algumas coisas que eu percebo tão enraizadas na nossa, na nossa cultura não sei se na cultura mundial, mas na nossa cultura, aqui no Brasil, que é nós, mulheres, acharmos que por sermos empoderadas, por sermos poderosas, nós somos guerreiras. Hum. Eu acho que a gente precisa desmistificar isso. Nós somos poderosas, nós somos empoderadas, mas nós não precisamos desmistificar. A guerra, ela leva a muito sofrimento, a muita dor, isso. E a gente está sempre na polaridade Contra o outro Ou contra as situações Eu sou uma guerreira porque eu sustento A minha família sozinha eu Não preciso guerrear A gente precisa baixar as armas E a gente precisa se empoderar Do nosso ser De quem eu sou verdadeiramente Eu não preciso levantar armas Para sustentar a minha família Eu posso escolher Um espaço de leveza Onde as coisas chegam para mim com facilidade. Onde o dinheiro e a minha prosperidade são abundantes na minha vida. Sem hum. eu precisar de um esforço, sem eu precisar de criar dor. E ainda, por cima, gerar compromissos de sofrimento. Porque eu estou guerreando, guerreando, gente. Guerreando é guerra. Então, nós precisamos... conta do que estamos repetindo. E uma outra que eu acho muito importante é quando a gente vai trabalhar, que a gente diz que a gente está indo para a batalha. Se eu vou para a batalha, eu tô indo para matar ou morrer. O trabalho precisa ser visto de uma outra forma. Quando nós conseguimos ser grátis aos nossos trabalhos, sejam eles quais forem, a gente acessa tudo que advém do trabalho. Então, vamos tirar a batalha do trabalho e o trabalho da batalha. E outra coisa também muito forte, que é lutar pela paz. A paz é, não existe luta. Se eu quero paz, eu não posso ir para a luta. Eu tenho que acessar o meu espaço de paz, eu tenho que transmitir paz, eu tenho que viver na paz. Isso, então, bem. é uma incoerência. Lutar pela paz não faz o mínimo sentido. Então, hum. vamos começar a prestar atenção. Essas são, são algumas coisas que eu já reflito há algum tempo e que eu busco não colocar. Porque eu já fui muito né, considerada a minha guerreira, aquela que resolve tudo, faz tudo. Ah, tá, eu sou muito executora. Né? Eu sou uma pessoa de muita energia. Eu sou uma pessoa de muita ação. Mas eu não preciso guerrear para isso. Essa é a minha natureza. É. E eu sei que eu vim aqui e eu estou aqui para desenvolver determinadas ações. Para ter ações como trabalhadora da luz que sou. Isso. Então... Assumo isso, mas eu não vou lutar por isso, eu não vou brigar por isso, e isso não vai chegar para mim com esforço. Isso vai ser leve. E cada vez isso. mais em paz. Porque eu tô escolhendo isso. Escolha que seja leve. É a sua escolha. Independente de qualquer coisa. Você sua escolha que seja. E é isso, Beth, é... A, a história de matar um leão por dia, meu não Deus, é Parem de falar isso! Não fala mais! <risos> Credo! Ah, ah, tá. Estou fazendo uma. É uma comunicação intuitiva, tá, gente? Não estou medianizando, não estou. Tô... É, outra história. uma então, mistura com as ideias e com, junto com os pleiadianos. E aí eles estão é, trazendo para mim... Nossa, é muito suave, muito gostoso. Eles falando assim... Vejam, são as escolhas suaves. É igual dançar uma música mais agitada. Você chacoalha o corpo e aí você... É como se criasse um, uma sistematização quântica, agitada, né? borbulhante, efervescente. Ah, e quando você escolhe movimentos suaves dentro de você e fora, é tão natural que o seu subconsciente, o seu inconsciente, a sua consciência, comece a bailar. E aí começa a os trabalhos de limpeza como vocês estão falando mas é dentro tudo que vocês estão vendo fora é uma grande mudança que está acontecendo dentro daqueles que escolheram é como se vocês entrassem em erupção é, demolindo é, prédios desnecessários dentro de vocês porque agora vocês escolhem ter a casebre simples com mais natureza mais compartilhamento de ideias, de coisas, de sabedoria, né, e tudo isso começa dentro, então todos os dias escolhendo, eu sou suave, eu escolho me suavizar, a sua vida vai, de um jeito ou de outro se tornar suave, é a tal da conta, como sempre estamos comunicando todos nós para vocês, é. Tão claro que agora está na hora de vocês só acreditarem um pouquinho mais nesse lugar. E sempre dizer o suave, o belo, a alegria nessa fonte que nós somos. Que o melhor virá. Não vivem, mas vocês vão ter que aprender a dizer até logo aqueles que escolhem mundos diferentes, qualquer um que seja. Não importa quem seja, esta é a grande dificuldade de muitos seres que estão se iluminando, estão passando na Terra. E nós estamos apenas observando e ajudando vocês. É, não ajudando de dizer, façam isso ou aquilo, mas trazendo um direcionamento e reflexões. Vocês estão apresentando este padrão de comportamento. O que vão fazer a respeito? Porque vocês chegam com muitas listas de exigência. Muitos de vocês até têm consciência do que precisa ser modificado. Mas a eficácia nas devidas escolhas no dia a dia não ocorre. Então é este ponto que vocês precisam acreditar de uma vez por todas. Quem faz por mim? Porque se vocês não fizerem por você, por vocês, vocês vão ficar caindo no sistema de novo. E sistemas criados por vocês. Um indivíduo que não se reconhece, ele se sintoniza ao grupo, e a outro grupo, e a outro grupo, e a outro grupo. E muitos de vocês estão tendo uma sensação um pouco agonizante. Ah, por estar literalmente em cima do muro onde é que eu vou? eu escolhi a luz, mas como é que vai ser se eu sair daqui? acho que tenho medo, talvez mas eu digo que todos nós estamos do outro lado do muro esperando, venham a tua família tá aqui ai, mas e lá? o que eu faço o emprego namorado a namorada o filho que já é grandão o que eu faço não posso sair aquela casa o que eu faço <risos> ou fica ou vem quem vai ter a verdadeira coragem de se enxergar na luz e ser a luz. Porque nós estamos aqui apenas assistindo, olhando, apoiando, ajudando com as cores, com as frequências de brilho, trazendo outras ideias, formulações para que vocês se aprofundem. E sabe porquê do aprofundamento? Vai que surge um pouco mais de coragem Porque é só isto que está faltando E nós compreendemos que é uma mudança muito brusca Porque vocês não estão apenas nesta encarnação com estes padrões É muito tempo Então, novamente, é tudo também muito compreensível mas nós não podemos deixar de dizer a hora é agora vamos para um lugar de amor e compreensão e como muito bem colocado aqui entre as unidades sem julgamentos tudo pode ser feito com carinho mas a mudança interna ela precisa ser escolhida todos os dias, não apenas num momento que você realize o que vocês chamam de oração ou ancoramento, mas o tempo inteiro. O que sou, sei o que quero. E deixar o cenário da tua vida interna e externo se modificar, porque vai mudar. Como uma balança. E gostaríamos de passar uma segunda orientação, que já foi enviada para muitos de vocês. Mas nós vamos reforçar, porque é necessário, e novamente, não estamos sós, são muitos. Muito mais virá do que, daquilo que vocês chamam de limpeza. Então nós estamos pedindo, para todo o material e ferramentas das quais vocês já acessaram, que possam realizar ativações diariamente, por favor, análise. Diariamente. Para manter daquilo que você já acessou em si. Para que esta onda que virá não estremeça mais o teu campo. Porque mais mudanças vêm. Mais do que vocês possam imaginar e será belíssimo. Não estamos falando com o intento de temor, muito pelo contrário. Estamos falando com o intento de vocês já sabem o seu lugar. Se mantenham nesse lugar, firmes e fortes. Vocês já entenderam o que é padrão de crenças, vocês já entenderam o que é antigo, o que é novo. Vocês já sabem o que precisa fazer, vocês já sabem ancorar forças mil. Inclusive vocês já sabem se colocar em mundos adversos na luz de forma consciente. Agora mais do que nunca, apenas o façam e esperem a onda passar. Como se vocês se fechassem num casulo de luz perfeito. E se porventura alguns de vocês sentirem algum desconforto, ao longo das grandes emoções que virão, respirem e, e lembrem-se que vocês não estão sozinhos. Não caiam jamais, nunca mais, na ilusão de que vocês estão sozinhos. É tão imensa a hierarquia de apoio hoje para vocês, que antes nós brincávamos em enumerar para que vocês se sentissem mais confortáveis, porque vocês têm uma, uma visão mais condicionada a páginas e sequências de cenários, mas eu digo que não são zilhões de seres ajudando vocês, nem bilhões, nem milhões. Nem eu posso trazer uma numeração exata de tantos irmãos e irmãs que estão de olho na Terra, entoando mais luz porque essa terra já é luz na verdade sempre foi ela que esperou o tempo de vocês por amor então entrem nesse fluxo só tenham coragem de ir e se não quiser ir espera a próxima e assim você será cuidado. Esse é o ponto, que recebam todo o nosso amor, que não é santificado, é um amor incondicional, é a frequência do amor incondicional, prestem atenção nisto. Não do amor incondicional que vocês acreditam ser bonzinhos, é amor, é amor que entende, que simplesmente é, que venta, que flui, que é florido, colorido, que é calmo, é paciente e sabe o seu lugar. É este amor. Irmãos e irmãs, usem da terra, do ar, do vento. Da força do vento, principalmente, não só do ar, tão calmo, mas a força do vento. Usem as águas, usem você, todas as escalas energéticas, elevem tudo no amor incondicional, em quinta consciência. Agradecemos, nós somos os Pleiadianos, juntamente com os Lemurianos, que muitos fomos também, em um tempo remoto. Obrigada. Gratidão, esses seres maravilhosos. Eu chamo eles meus play. Tá da intimidade. Meus play. Ai, mas só não foi. Foram os primeiros com quem eu tive contato, né? Que eu tomei conhecimento. E amanhã eu estou começando um, um projeto junto com eles projeto lindo, que eu estou assim, imensamente feliz, e esse, esse projeto chegou há 11 meses atrás e agora está super pensando nessa realidade. E um projeto de aprofundamento. Eu fiz uma live de apresentação sexta-feira passada eu formando uma turma, formando duas turmas. E está sendo muito lindo preparar esse material e, e todo esse conteúdo vai chegar para essas pessoas, vai ter um contexto de, de cristais, como velas, vai ser apresentado por um cristal. Então, assim, tem muita coisa linda e o mais lindo de tudo é que os meus filhos vão estar esse trabalho juntamente comigo. Eu ah, tenho que ter essa com de aneano desde 2010. Então, eu estou muito feliz com esse processo e a gente deu passos largos em relação a isso. Acho que é o projeto que eu estou fazendo, que é mais, mais profundo e mais intenso. Trazendo uhum. para as pessoas uma nova possibilidade de estar aqui. E ampliar suas percepções. Imagina que o nome é aprofundando as novas percepções do ser. Então, uhum. tem, tem muita coisa, muita coisa aí. Eu estou imensamente feliz, eu agradeço a eles por estarmos uhum. juntos, né? desenvolvendo, fazendo essa, essa energia, que é um momento. Isso, isso. É um momento é que nós é... estamos colocando é... novas energias, novas energias. Exato. É isso, é... Ebete, é, para mim ficou claro que veio no canal aqui da, né, da, da equipe que está ancorando esses trabalhos e, e aí me vinham umas cenas. É, gente, é, é muito amor. Eles ficam estudando é, qual crença que casa tal coisa, para ver se, se entra a ideia em nós. Eles ficam estudando os grupos que estão se afinizando recebem sempre lá nas naves, o trabalho todo é feito, ah, aí eles ficam vendo, ó, aquilo que nós fizemos naquela época não deu muito certo, então agora, então eles vivem reformulando coisas por nós, é, e aí, quando é que essa pessoa vai, né, e tá tudo bem, vamos lá, vamos fazer mais isso vamos fazer mais aquilo, aí eles falam que acontecem é, é, vai acontecendo um, um degrau por vez sabe? Tum, tum, tum, tum. Não no, no desespero de fazer mil coisas né, Que isso eles falam que não é o caminho de qualquer forma Mas fazer de verdade Não estar tá fazendo uma coisa e de repente fazer outra É, é fazer inteiro né, Do que estar né, tá fritando peixe e ao mesmo tempo olhando para o gato Você não vai fazer as coisas direito né? Então é, é importante que é, a gente só esteja um pouco mais inteiro. Né? Claro, não beirando nenhum tipo de... que as pessoas julgam, né, o, o fanatismo, mas é, a gente está falando em verdade. Em verdade amorosa, em mudança planetária, em sair mesmo de um casulo. Né? Então, assim... É, vai ser lindo esse trabalho de aprofundamento. Então, está é, tudo pronto, a Beth com, com os filhos já realiza esse trabalho no, em outros lugares, já está acontecendo, é só está se materializando agora, porque eles entenderam que era o momento, não é nada novo, mas eles entenderam que é o momento é, para a turma, para o grupo que está aqui sentindo fluidez, mas ao mesmo tempo algumas dificuldades e dúvidas em relação a algumas crenças limitantes, né? Que essas danadas aí, a gente vai bater nisso, acho que até o último suspiro. Ah, o mal é que a gente já está descobrindo elas. Olha tudo. Quando a gente descobre, a gente pode liberar. Libera, libera, libera, libera. Não tem é como eu é consigo ver nas pessoas. Gente, chegou para você, pra sua consciência, algo que você está julgando que não é bom. Agradece. Vem pra consciência. É que nem doença. Está com algum sintoma? Pode ser alguma coisa mais, digamos, séria. então é pouco descobre o que é. E é você está com alguma questão que você descobre o que é. A mesma coisa são as crianças, as mesmas coisas são as nossas, os nossos pontos de vista e tudo isso. Quando chega para a gente, agradece. Porque naquele momento você pode soltar, e você pode fazer diferente. E antes você não podia Total. deixar no inconsciente. É mudança de, de, de modo de ver a vida. Gente, eu mudei uhum. tanto meu modo de ver a vida esses últimos anos que eu já não me reconheço. Algumas é pessoas, né, Que já não te reconhecem. Não, tá não, meu marido mesmo, agora, agora há pouco, assim, que a gente combinou, né, dele respeitar sempre, tá um querido. Assim, ele entende que é um trabalho e ele me indica muitas pessoas. Né? E sempre, agora, anda apoiando muito. Aí ia ter um vai ter um churrasco e nossa ele ficou tão bravo né eu falei mas amor eu só vou ficar uma hora e é tão importante é pro planeta é pra nós é e sem assim, arrasado essa energia fez assunto eu olhei eu falei assim o que que aconteceu fala comigo tá tudo bem né porque eu não concordo com isso que você tá fazendo é e que bonitinho. É, e isso, gente, isso acontece, tá? Isso acontece. É, e aí, aí a gente olha e fala, e, e, e ó, e eu vou te dizer uma coisa, eu vou fazer. Eu vim pra isso. E eu só vou fazer isso na minha vida. Então, a energia de luz. 24 horas do meu dia. Porque é pra isso que eu vim. Eu não vim para outra essa coisa. É a sua é. Essa é a minha verdade. É. E cada um tem a sua, está tudo bem, né? É, essa é a graça do, do jogo. Você ia falar alguma coisa? Eu te cortei, Beth, porque aqui está cortando um pouquinho. Não, eu disse assim, essa é a sua verdade, não precisa ser de mais ninguém. De mais ninguém, está tudo certo. Exato. Mas eu me percebo muito diferente em muitas situações. Eu vejo que antes havia um movimento meio de reação. Hoje é um movimento apenas de ação. Então não há mais uma reação. Aquilo está acontecendo, é. eu estou observando, eu estou atento, eu estou presente. Então... Eu, a partir daquilo que chega, eu tomo uma ação. Então, essa semana aconteceu... A senhora já semana umas duas semanas que aconteceu, aconteceu um relacionamento E ele estava assim, bem mexidinho. E eu vi a minha postura e meu comportamento em relação a essa situação que estava acontecendo. Eu realmente era uma observadora. Né? Eu não precisei em um eu não senti que eu precisava, que eu não precisava, né? mas antes né, eu achava que eu precisava, que eu, como mãe, né, tinha que. Hoje eu não tenho mais que nada. Hoje eu faço apenas o que eu escolho fazer. E, neste caso, o que eu pude observar, eu não estava mais na reação né? de partido, nem de isso, nem de aquilo, nem achar que meu filho estava isso, meu filho estava aquilo. Então não chamei ele, sente aqui assim, vamos conversar, a gente conversou tipo, um... muito bem, a gente sempre conversou muito bem. Ele faz terapia desde 17 anos, né? 16, durante muitos é? é anos. Então, tem uma cabeça já muito mais espiritualizada, no fundo espírita, tá, cristais, ele meio que e chamar e o pé e tudo isso que entendeu. Não, não é como ele. É? A turma toda. Não é, né? Então, não que eu seja melhor, não, gente, mas é porque a convivência né, faz com que, é, se for a escolha deles também, né, dos filhos, que a gente precisa respeitar, nem todos os filhos é, fazem a escolha de, de seguir, né? que a Blu está falando, mas no meu caso, eu tenho esse, esse, esse benefício na minha vida. Meu, meus filhos estão trabalhando comigo e a gente está desenvolvendo lindamente esse trabalho de ser, de ser, de ser. E Então, se eu puder me colocar no lugar de observadora da situação e poder conversar com ele francamente, sem nenhuma imposição do que ele deveria ou não deveria fazer, apenas o amorosamente. E em determinado hum. ele disse assim, eu preciso desse, dessa, desse, desse processo energético. né? E eu disse a ele, eu queria que você fizesse comigo. Eu disse, eu não vou fazer com você, porque eu sou sua mãe. E eu estou muito envolvida emocionalmente com você. Então, eu não queria alguém que faça com você. E aí né, me veio a pessoa na cabeça, eu falei com a pessoa, ele fez o processo que ele queria. Que ele... Precisava naquele momento. E graças a Deus, né, eu olho tudo hoje de uma outra forma. De uma outra forma. e Gente, eu vejo isso como uma bênção, uma bênção imensa. É maravilhoso. Porque não tira você a Você fica, não tira, você olha com calma. Você pode até receber um fluxo, alguma coisa, de qualquer situação que seja, que a gente deu. Exemplos pessoais que eu acredito que seja importante, que muitas pessoas estão passando por várias situações, né, e, ou não, né, mas enfim, a grande maioria sempre passa, duvido quem não esteja passando, e <risos> duvido de verdade, tá, porque eu, eu vejo bem como é o lance da terra, então... É... Eu vejo com muita clareza, então tá tudo certo, né? Eu não vejo tudo, eu vejo um percentual que dá para deixar a gente bem ligado. É, mas você começa a transmutar, a, a sempre manter o seu lugar de paz, a devolver o que não é teu, realmente, sabe? E, e entender o, qual que é a tua aqui, é muito legal, e, em todas as situações, gente, em qualquer circunstância. E, ao mesmo tempo, fazendo as próprias limpezas, fazendo os saltitos né? cada vez mais, né? mas fazendo de uma forma mais suave, como os pleiadianos trouxeram aqui muito bem, né? como esse, esse movimento, como se fosse um violoncelo, bem devagar. Aí você começa a fazer, as pessoas até tentam encaixar você naquilo, mas aí, né, como a Beth colocou, Falar então, só que não, né, não vai lá, mas tá tudo bem, né, Eu amo você e tamo junto. Só que você aqui ou E é muito legal esse lugar, sabe, de, de muita paz que você se coloca, e isso é ascensão, gente. Aliás, Beth, esse projeto veio muito pontualmente, porque... Eu acho importante não só através das canalizações ou dos belíssimos livros canalizados que a gente tem hoje, com codificações fortíssimas que são importantes, mas é, é importante a gente começar a trazer a cabo esses exemplos para as pessoas irem entendendo e, e realizando essa, essa nova formatação que está vindo, essa nova reprogramação, desprograma o que estava pegando para... Se reprogramar em luz. Ou pelo menos deixar a luz passar pelo teu corpo de novo. É né? que é pra isso que a gente veio. Com certeza absoluta. Marisa e meu amor, nós já temos mais de uma hora, você prometeu que ia ser só durante uma hora. Pois é, eu, eu vou lá tomar um papo sério com ele. é Só por causa das férias. Eu vou lá, comer uma abobrinha. Muito <risos> agradecer para o nosso público, né? Tá. Agradecer a nossa galera de luz, que trabalha conosco, que estão aí unidas nesse, nesse processo lindo de despertar e que nos impõem o tempo inteiro. porque podemos ser, como podemos ser mais contribuição, como podemos colaborar mais com este momento grandioso para mim. Minha gratidão é tão imensa, incomensurável. Ao meu abraço, Sananda. Ao Ashton Teixeira, meu querido comandante. Aos perdianos e os que estiveram conosco. e sei que nós estávamos sozinhos, estavamos com toda a egrégora, Aos mestres, dos ascensos. A todos os seres de luz, a todas as consciências. Que trazem para nós a energia único, assim como a energia da fonte. Minha gratidão infinita, pois somos todos um e somos vinte. Estamos trabalhando para que todos, todos que estão escolhendo possam reconhecer a sua luz. E a vocês, amados que estão aqui conosco, aqueles que chegaram no início, aqueles que chegaram depois, aqueles que chegaram no final aqueles que vão assistir posteriormente, a nossa gratidão. O nosso coração. Que manda a luz para vocês o tempo inteiro. Beijo no coração. Ai, Eu que você, o canal que você é, pela sua disponibilidade de tirar um tempo das suas férias para estar aqui com a gente. Então, gratidão. Eu que agradeço. Agradeço você e a todos vocês. Obrigada, Beth. Somos luz e somos amados. Vamos reconhecer, nos apropriar disso e fazermos a vida valer a pena. Com muita alegria, muita alegreza e muita felicidade. Amamos vocês. Muito. <risos>